Ai, eu vou pensar que estava com uma roupa estúpida na internet. Boas, pessoal, daqui a rir que estou top e vamos lá para mais como jogar, pois trago um jogo fresquinho, que vai ser, foi um dos primeiros jogos que eu comprei no Kickstarter e chama-se Lucidity uh, estava há muito tempo à espera dele uh, e acho que é um jogo muito interessante vamos então lá começar o jogo é de 1 a 4 e vamos lá ver os componentes uh, o jogo traz um tabuleiro para cada jogador, o um marcador de sonho, não sei se conseguem ver bem, que é transparente, mas temos aqui o um marcador de sonho, as cartas de, dos pesadelos, as 5 cartas, apesar de apenas só jogar com 4, são não podem aqui ver, 5 cartas. Uh, porque é que são 5 quando são jogam 4? Para mudar um bocado o jogo, eles terão aqui o pesadelo da tentação que tem dois lados. Para jogarmos com este, substituímos uh, a carta de cor correspondente. Se jogarmos com este lado, substituímos o, o pesadelo da inveja. Se jogarmos com este lado, uh, uh, substituímos uh, o pesadelo do medo primordial. Mas então... Vamos lá hein? O jogo traz 80 dados. Sim, uh, ouviram bem? 80 dados. Uh, 20 dados de cada cor. Temos os vermelhos, que são dados de grande risco, mas que podem dar uma recompensa melhor. Temos os dados amarelos, que uh, têm dois lados que dão poder, mas depois ajudam-te a acabar o turno mais cedo. Aqui. Temos... Aqui os dados verdes, que são os mais fáceis de tirar poder. Um, e depois temos aqui os dados azuis, que são os mais fáceis de tirar sombras. Sim. Um, e o que é que cada um quer dizer? Com o objetivo do jogo é tu seres a primeira pessoa a sair do mundo dos sonhos, sem seres consumido por um pesadelo. Um, uma parte interessante do jogo é que um ou vários jogadores, se podem tornar nos próprios pesadelos e jogar como pesadelos contra os jogadores um Ou apenas o um jogo pode acontecer até alguém fazer o, ter 15 poderes. Uh, há essas duas maneiras. Uh, mesmo sendo pesadelo, tu ainda podes ganhar o jogo, tens a tua condição de vitória para ganhar o jogo, mas mais sobre os pesadelos à frente. Para ganhar como um sonhador, tens que chegar ao valor 15. Na, no teu tabuleiro de poder. Depois que os toboleiros não se conseguirem ver bem, eu ponho uh, aqui uh, o próprio tabuleiro. Vamos então ver como é que se joga. Digamos que a primeira pessoa a jogar, eu gosto muito de jogos que decidem quem é o primeiro jogador, porque tira sempre aquela coisa, ai ah, quem é o primeiro, ai se eu acho um, é um bocado de confusão, e quando eles têm a descrição como é que se tira o primeiro jogador, Ajuda muito uma noite mais divertida e uma noite que começa da melhor maneira. Nesse caso, é a primeira pessoa, a última pessoa a ter um pesadelo. Uh, claro que as pessoas podem mentir, mas se mentem, arranja o teu amigo. <risos> ok, mas pronto. A primeira pessoa que, que. A última pessoa que tem um jogador, um pesadelo, e a primeira pessoa a jogar vai decidir em que. Uh, se o leap track vai pôr o seu, o seu track, aquela peça transparente que eu vos mostrei, o um marcador de sonhos, uh, e tens 3 para onde escolher. Um, podes começar em 3, podes começar no 4, podes começar no 5. E o que é que isto quer dizer? Isto é o valor de dados que vais retirar do saco. Como eu te disse, o saco tem 80 dados, não estou aqui para os dentes porque não, não preciso, mas supostamente aqui teriam 80 dados. E aquele valor onde tu vais começar uh, indica quantos dados vais retirar. Uh, digamos que eu começava no 3. Retiraria 3 dados do saco. Dizia aqui um azul, um verde e um vermelho. Uh, vou, punha 2 de novo no saco. E apenas lançaria o que tinha na mão. Digamos que eu tinha começado no 4, em vez de lançar eu lançava o 2, se tivesse começado no 5, em vez de lançar 2, lançaria 3. Ok. O que é que acontece? Quando tivesse os teus dados, lanças os dados e vais resolver o que te saiu. Há uma ordem na resolução. Primeiro resolve-se o poder. Imaginamos que me tenha saído o poder. Não sei se conseguem ver, mas se não conseguirem. Uh... Eu ponho aqui os dados, sem bom poder, era a primeira coisa que eu resolvia. Ponho um marcador de poder no primeiro quadrado de, de, da ronda de poder. Até, e o primeiro, o jogador até chegar ao 15, a ter um, um dado no 15, ao valor de 2 no 14. Uh, este jogo, parece ser mais fácil uh, marcar, ele deixa-te aqui. Ele decide que passas, se tiveres um 2, passas à frente. Imaginamos, tens aqui o 1, lançaste um 2. Não vais pôr o 2 no 2, vais pôr o 2 no 3, porque quer dizer que tens 3 pontos. Uh, imaginamos que estavas no 13, 13 mais 2, ias pôr aqui podia enganar. E assim, como 13 mais 2 dá 15, metes o 15, o valor o 2 no 15. Isto quer dizer que tens 15 pontos. Quer dizer que quando tiveres um dado. No valor 15, ou depois, pode acontecer o caso de conseguir conseguires mais de 15 pontos, ganhas o jogo. Pronto. Depois, uh, o que resolves é a caça, uh, o dado de caça, que é isto, este símbolo aqui. Espero que consigam ver. E o que é que isso uh, Colocas aqui no topo do, do tabuleiro do jogador? E o que é que vai acontecer? No final do turno, se tivesse esta fila cheia, vais morrer. Uh, sais do jogo. Não traz formas no pesadelo, saes mesmo do jogo. Uh, e é por isso que o que vermelho tem o grande risco. Depois disso, a de exaustão. Isto é a ordem de resolução, pessoal, os dados que tens. Uh, vais pôr, se tiver se sair uma exaustão no, no tabuleiro, nos dados, vais pôr no tabuleiro na zona de exaustão. O que é que vai acontecer se essa estiver cheia? Vais perder o poder. Perder um poder. Ou dois, caso não possas perder um. Uh, e recomeças. Depois, por último, Resolve-se as sombras, são este símbolo do olho. Penso que podem sair em todos os dados. Sim, tem que sair. Eu penso. Tem que sair porque é a maneira que transformas em para dizer o E resolvendo isso, vais pôr o olho na, na, na fila da sua cor. Vamos aqui, nós que temos aqui um azul, temos aqui o azul, se do verde, vamos aqui do verde, amarelo e vermelho. E aqui como é que resolve este, este dado? Cada, cada cor tem uma ação uh, relacionada com a, sua, uh, com a sua cor. Se for azul vais ter que tirar outro dado e relançar, e ter que resolver normalmente. Se te sem ver vais uh, relançar um dado dos teus escolhido pelo próximo jogador, o jogador que estivesse à tua esquerda. Uh, se, se for um amarelo vais mudar a face, a sua face de olho para a face de exaustão e resolvê-la, colocá-la na, na sua fila e por fim, se for vermelho uh, vais um, poder, isto é a tua escolha uma sombra. Passar uma soma para o símbolo de caça e pôr na coluna de caça. Isto é uma escolha, não mais é obrigado uh, a fazer. Ok. Isto basicamente é um, uma, um turno de, de lucidity. Tu vais ver... Uh, se tens alguma fila cheia e agora o que é que podes fazer se não tiveres nenhuma fila cheia se tiveres alguma fila cheia vais ter que resolver o que diz porque ter essa fila cheia como diz, se for de caça vais morrer se for de exaustão vais perder poder se for de sombra uh, dependendo da cor que é vais transformar nesse pesadelo uh, para a transformação precisas apenas 3 este, o quarto, a quarta posição é apenas se tiveres a fazer um jogo com dois jogadores. Digamos que não tens uh, nenhuma, nenhuma fila cheia. Vais ter a hipótese de descansar. E o que é descansar? Descansar é livrar-te de uma sombra ou de todos os teus dados desa de exaustão uh, e tu a que escolhes. Se queres, imaginamos que tinhas dois ou três exaustão. Uh, retirá todos ou apenas uma soma damos uma, uma soma a ver Pronto. Uh, se não quiseres descansar o que é que podes fazer? podes arriscar da sorte e passar para a posição seguinte do track de sonhos que tu escolheste Examos, começamos no 3 o track seguinte é o 5 se tivesse começado no 4 o track seguinte já é o 6 e se tivéssemos começado no 5 o track seguinte já é o 7 e cada track tem 3 3 posições. Uh, 3, 5, 7, 4, 6, 8, uh, 5, 7, 9. E caso queiras sonhar outra vez, isto é o que chamamos de sonhar outra vez, passar o, o, o teu marcador de sonhos para a posição seguinte, é voltar-se a fazer o teu turno. Retiras os mesmos dados, neste momento vais tirar mais que eu tiraste a primeira vez, mais 2, uh, voltar 2 outra vez para um saco, lançar os dados que ficasse na mão e resolver resolver todos os dados e isto é o turno dos sonhadores e agora voltando vamos passar os que está a acontecer vamos então estamos agora estamos mais calmos vamos então ver o que é que os pesadelos. em primeira preciso, se toda a gente se tornar pesadelos, o jogo acaba é naquele momento e quem tiver mais poder ganha. Mas digamos estamos a jogar com 4. mesmo três jogadores se em pesadelos, o jogo continua e o que é que acontece? O turno dos, o jogo continua por turnos na mesma direção, só que o turno dos pesadelos vai ser diferente. O turno, o pesadelo vai ter duas hipóteses. Ou Consome poder. O que é que é consumir poder? É pegar, roubar um, um dado da sua cor a outro jogador, de poder, na, na fila de poder de outro jogador, e colocar na sua fila, ou enviar Minions, enviar os seus amiguinhos maléficos. E o que é que é isso? É tirar dois dados, Vou colocar novamente um no, no saco e relançar esse dado. Uh, digamos que eu era o pesadelo da inveja. E isto como é que se decide? A fila que tu encheres da sombra é o, é o pesadelo que, tu vais, uh, que tu vais tornar. Se eu tivesse enchido a fila verde, se tivesse três sombras verdes, tornaria-me no, no pesadelo da inveja. Só pode haver uma pessoa pesadelo de cada cor. Hum, eu tornaria o pesadelo em vez. Digamos que eu queria mandar os meus mínimos. O que é que eu fazia? Retirava dois dados do saco. Voltava um ao, ao, ao, novamente ao saco. E eu ficava com o dado verde. digamos. Não tem que ser o, o dado da minha cor. Apesar de eu ser o da inveja, eu podia fazer isto com qualquer dado. E o que é que eu ia fazer? Dava este dado a um jogador à minha escolha. Esse jogador teria que lançar o dado e resolver imediatamente o, o que lhe tivesse acontecido. Até poderia ser um poder, é verdade. Poderia ser um poder e cá ajudar o outro jogador, mas, mas pode não ser. Outra coisa: cada pesadelo tem um poder. Está aqui em baixo, podem ver. Eu ainda estou um bocado novo ao jogo, por isso desculpem-me estar a ler para vos dizer o jogo. Quando cada jogador resolver uma sombra ou uma exaustão verde podes movê-la para a tua carta como um poder e depois escolhes ou o jogador Volta a lançar os dados, dois dados, da escolha deles, ou voltam a lançar o dado da tua escolha. E isto continua a ser, se sair um poder da tua cor, tu ficas ele. O amarelo. Quando algum sonhador resolver, novamente, uma sombra ou uma exaustão amarela, Moves para uh, a tua carta como um poder. Depois, uh, moves uma sombra amarela do, do, do tabuleiro deles para uma exaustão do tabuleiro deles. Estás a torná-los mais cansados e esse, para que eles não possam uh, novamente lançar dados. Depois, nos vermelhos, torná-los vermelho quando alguém novamente Uh, aqui é, so lança uma sombra ou uma caça uh, um símbolo de caça vermelho uh, moves para a tua carta, para o teu tabuleiro como um poder uh, e podes depois mover uma sombra do tabuleiro deles para uma, para um, uma posição de caça no tabuleiro deles tentá-lo matá-los e por fim temos o azul que quando alguém lança uma sombra azul, te mostra para que eu toblei como um poder, e depois podes retirar dois dados, retornar, escolher um e retornar o outro para o saco, e fazer com que o jogador, esse jogador, volte a lançar os dados. E por fim, temos a quinta carta de pesadelo, da tentação que pode ser um dos dois lados, e o poder dela, como é primeiro, primeiro um. Jogador, sonhador, lançar os dados e, e resolver uma sombra ou uma exaustão. Ver, uh, mal para a tua, ca, a tua casa, uh, no teu tabuleiro, como um poder. Depois podes forçar esse jogador a escolher um dos, um dos sonhos uh, na, no, no seu tabuleiro e e rodá-lo para outra fase e resolvê-lo imediatamente. Uh, no vermelho, uh, é, acontece se a pessoa lançar, resolver uma sombra ou uma exaustão sombra vermelha, tu moves para o teu tabuleiro como um poder ou dois, até podes lançar com dois, uh, e se eles tiverem dois ou mais sonhos, uh, na sua fila de caça, tu podes mover um desses sonhos para a tu, o teu tabuleiro como um poder. Estás a ajudá-lo de certo modo para que ele não morra tão rápido, mas estás a ganhar um poder. Isto basicamente é um, jo um jogo de velocidade. Muito interessante, não é assim. eu, eu gostei muito quando vi no Kickstarter, que foi um dos primeiros, como já disse, um, podem ver, aqui temos o auxiliar também, que os ajuda a, a jogar. E o jogo, como eu disse, acaba se acabarem todos os dados. Quando acabarem todos os dados, acaba o jogo, a pessoa com mais poder ganha. se se alguém chegar a 15, e quando alguém chegar a 15, todos os outros jogadores ainda vão ter mais um turno, Seja sonhador ou seja uh, pesadelo. O jogo pode acabar se todos forem pesadelos. E, uh, e a pessoa com mais uh, pontos de poder. Nesse caso. Nessa altura. Uh, ganha. E é isto. O nosso pequeno jogo de, de Lucidity. Espero que tenham gostado. Eu tenho ali um, umas certas cartas de expansão. Uh, que falarei e mostrei-vos no Noutro vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem o vosso like. Qualquer dúvida que tenham. Já sabem, ponham nos comentários. Uh, que eu respondo. Um, e como sabem. Até à próxima. E adeus.